glória a deus aleluia na parábola do filho pródigo um filho pediu sua herança adiantado ao pai saiu e perdeu tudo quando ficou pobre ele se arrependeu e voltou para casa para pedir perdão ao pai quando voltou o pai todo feliz deu uma grande festa deus é o nosso pai e está sempre pronto